É informação que não para no Rio Grande no ar, 8h34, o programa vai ficando por aqui, muito obrigado pela, pela audiência, pela amizade, eu volto amanhã a partir das 6h30 da manhã, fique agora com o Fala Brasil, mais notícias do nosso estado, você acompanha no Balanço Geral às 10h para o meio dia, você tem uma ótima quarta-feira, faça desse dia uma saudade. Tchau, Rio Grande!